E aí pessoal, aqui temos dois filmes, Adoráveis Mulheres e Adoráveis Mulherzinhas ou Adoráveis Mulheres, que tem várias formas de falar tem o de 94 e tem o de 2019 ambos são muito bons, com atores muito bons esse de 2019 eu gostei, achei ele bem legal, assim, ele é bem emocionante eu não gosto muito da atriz Florence Pugh e isso quebrou um pouquinho o filme pra mim mas ali a gente tem o Timothée Chalamet, a Emma Watson, Mary Streep, a Laura Dan, a Saoirse Ronald, então assim é um filme muito querido, muito bonito, me lembrou muito Orgulho e Preconceito, porque aqui a gente tem a mocinha que é super inteligente e que aí se sente um pouco ela se sente muito inteligente para cair naquele golpe que é o casamento da época, que tudo é por interesse e ninguém se ama de verdade. Então, é sempre aquela coisa, assim, da inteligência e o amor, qual que ganha, né? Qual que é, a razão ou o sentimento? Então, é muito bonita, assim, a história, eu gostei bastante.